Olá, bem-vindo ao projeto Criando Zero. Hoje vou trazer mais uma dica especial para o iniciante. Lembrando sempre que o canal foi feito para o iniciante, porém, todo mundo é bem-vindo. Porque eu sempre trago uma dica aqui e ali que pode ajudar a todos. E eu não dito regras para modelagem. Eu só mostro o meu fluxo de trabalho e cada um modela como gosta, cada um pega um jeitinho eu vou trazer uma dica de você fazer uma calça simples no Marvelous eu já modelei a calça não vou mostrar como modela porque já tem outro vídeo com isso mas como você usa o zero Mesh básico no ZBrush e não quer abrir a alvelar, lá porque tem problemas com o ZBrush ou do erro ou você não tem muita familiaridade com o programa Ok você prefere abrir lá no Blender você prefere trabalhar com ela lá no Blender então, vou mostrar ao iniciante que há essa possibilidade, mas você que é mais avançado, te convido a continuar, porque pode ter uma dica aqui que te sirva, ok? O meu zebrante está aberto aqui, eu trouxe ela aqui, ó, ela tá aqui, tá? Já com a minha retopologia. Pode ver tá vendo? Eu fiz a retopologia, vou pôr um doble para ver os dois lados. Você que é iniciante não sabe aonde ativar o dobro dos dois lados? É só você vir aqui, display propriedades, tá? E ativar aqui, ó, double, Eu coloquei um atalho aqui, mas você pode vir aqui. Se você quer saber como você põe os atalhos, se você quer aprender um pouquinho mais de desbranche na retopologia, ver outros vídeos um pouquinho mais explicado que eu tenho. Entra no nosso site criando criandozero.com.br, veja a novidade que a gente tem de cursos pagos. Eu ainda faço gratuito nos vídeos para ajudar aos iniciantes que não têm condições de pagar, porque eu já fui uma dessas. Mas eu tenho os meus cursos de tempo, internet energia elétrica. Eu vou abrir novamente, vou vir aqui em preferência de zebra para resetar esse zebra E eu vou importar a calça. Vinda do Marvelous, ok? Que é essa daqui. Cliquei, arrastei. F para centralizar, primeiro edit. F. Beleza. Posso vir aqui no polyframe, eu vou ver que está do jeitinho que eu deixei lá do Marvelous. E a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir atra... é... poligrupos através da V. Eu tenho meu atalho aqui, grupos com V. Ele vai dividir tudo em polygroups através da minha ouvir do Marvel. Se você não sabe onde fica, é aqui, ó. polygroups, grupos através da ovi, ok? Então, eu posso ver que todos os lados. Se eu vir agora aqui, eu vou mostrar passo por passo, não muito, bem resumindo, mas bem esclarecido também. Se eu vir no meu remesh e deixar do jeito que tiver aqui e dar um Z remesh, nós vamos ver o resultado catastrófico. Trófico que vai ficar. Ele tirou meu polygroups, tá? Eu vou dar um dobro para você ver. Ele ficou bom, mas tirou o meu polygroups. E não é isso que eu quero. Ctrl Z. Meu Ctrl Z não está funcionando, então, vamos para cá. É, então, eu vou fazer o quê? Antes de dar um mexe eu vou clicar aqui, ó, Keep Polygroups, mas. Quando eu clico aqui, donzinho, e me mexe, acontece aqueles probleminhas horríveis de ele puxar as juntas, eita, aí, dele puxar aqui, ó, tá vendo? Como ele puxou para permanecer o polygroups, ele faz isso aqui, ó, ele quebra, tá vendo? Ele cria umas, umas cores de polygroups doida, ele separa, então você tem que saber o que é que você quer trabalhar nós vamos trabalhar um pouquinho mais aqui nessa nesse menuzinho aqui ok a primeira coisa que eu vou fazer é voltar aqui em cima onde tem crease aqui eu vou clicar em crise o que que significa esse Crease? é a mesma coisa do Edge Sharp do Blender ele vai criar uma linha em toda a borda de, da sua roupa tá em todas as bordas da sua roupa como se fosse um, uma engomação, tá? Uma goma. Quando você, ó, vou dar um. Não sei se vai dar pra gente mostre, mostrar, ó. Eu vou clicar em Crise. E ele criou. Deixa eu dar um, uma voltinha e vou aqui, ó. Veja que aqui ele só tem uma linha em cada encontro, só a linha da borda. Quando eu clico em Crise. Tá vendo? Ele cria, assim, tipo, uma linha bem fininha antes da borda, bem pontilhadinha, ó, antes da borda, para que não deforme a borda, tá? Para que não encurta a borda. É como se fosse realmente uma goma, e para não encurtar, ele endurece, para não encurtar quando você fizer um zirremex, ok? Então, eu vou deixar isso daqui com as linhas. Feito isso, eu vou voltar aqui no zirremex e agora eu vou ativar essa opção aqui ó Keep por O que significa o quê? pule né ignore pule as coisas que eu falei que eu, que eu fiz não mexa nelas então o, Z, o ZBrush, ele não vai mexer nessas linhas que você acabou de criar o que significa que ele vai evitar de puxar as bordas para dentro para fora ou deformar ok não que é 100% é, definitivo Sempre acontece uma deformação aqui e ali. E você tem que trabalhar muito nesse menu, ok? Feito isso, você pode também. Keep Groups. Para manter os polygroups. Você pode ativar esse Detect Edges. Para ele detectar. Tá? A Edge de, do, do seu modelo. E quando você fizer um Zirrimex 5, se ele. Sair do lugar, eu vou fazer para você dar uma olhadinha. Tá vendo? Ó, saiu do lugar. Por quê? Nós temos esse smooth group. O que, que ele faz no smooth group? Ele dá uma alisada entre os grupos, entendeu? Só que toda vez que você usa um smooth, tanto no blender como aqui, a tendência é encolher. Toda vez que você usa um smooth, até. No Brush Smooth, a tendência, vou pegar aqui, é com o Shift, tá? É encolher, tá vendo? É puxar, ó, puxar, puxar, puxar, puxar, tá vendo que tá puxando, ó? É puxar. Essa função é a mesma coisa. Então, eu posso pegar esse Smooth e jogar para zero. 12 e mexe de novo. Toda vez que, você. tá vendo a diferença? Toda vez que você vai fazer um zirrimeche, mexe, zirrimeche, mexe, zirrimeche. Por quê? Aí você vê se você chegou ao teu resultado desejado. Aqui ainda separou, não é o meu resultado desejado. Mas você tem que ver que aqui ele tá com 12 mil poligons, né? Ou triângulos, você que decide. Se eu reduzo para 5 de uma vez só, é muita redução. Para alguns modelos é perfeito, mas para modelos que tem coisas muito finas aqui, muitas junção, bolso, botões, zíper, é muito. Se eu tô com 12, eu posso colocar aqui, por exemplo, um 8 e ir reduzindo depois com o Ralph ligado. Então tudo uma questão de configuração. Há pessoas que trabalham diferente do que eu estou fazendo. Cada um trabalha como quer. a mim, esse resultado aqui não ficou legal. Estou falando meio por cima. Eu não sou técnica no ZBrush. Então, é, eu já fiz quatro cursos de ZBrush com um profissional muito bom. Que não tem nada a ver com o Second Life. Tem a ver com o ZBrush. Então, tudo que eu aprendi lá, eu tento passar resumidão aqui. Voltado ao Second Life. E que dá para adaptar. E a gente tem que adaptar, fazer o quê? É um jogo que não tem muitos tutoriais completasso, entendeu? A gente tem que ficar adaptando o que o programa tem para esse tipo de jogo, ok? Eu vou colocar aqui um 10, vou dar um zero e Mesh. E ele não soltou aqui, tá? Ó, na frente também não soltou. Terminei de fazer isso aqui, eu tô sem, ó, se eu vim no Vmap, eu tô sem o V, porque o Zerim ele apaga o V do Marvelous, e mantei só os grupos ativos, porque foi o que eu determinei para ele, tá? Então, tô sem o V, eu vou exportar isso daqui, Export, o Export também tá aqui, ó, tá? Exportar, eu já deixei aqui, que pra mim é mais fácil. É, vou deixar aula, escrito como aula, salvar. E agora nós vamos abrir lá no Blender, tem um segredinho para abrir no Blender com ela toda separadinha, que fica mais fácil de abrir ou ouvir, ok? Vamos lá no Blender. Bom, aqui eu vou começar, eu tô usando o Blender 2.93, eu gosto de usar ele porque ele tá bem atual, a máscara dele tá excelente, vocês usam o que vocês quiserem, não é uma regra, ok? Mas para vocês acompanharem o... a dica aqui, seria bom a mesma versão, mas não é uma regra, você faz como você quer. Vou deletar o cubo inicial e agora eu vou importar a calça que eu fiz, a retopologia simples, porque aquela não é a melhor retopologia e nem o jeito mais correto, mas é o jeito funcional e um jeito que tá bom e vai assim mesmo, né? Lembrando que se você quiser ele mais leve, a calça mais leve, você vai clicando em -remesh, que ela vai diminuindo cada vez mais. Então, final import OBJ, que eu exportei em OBJ e vou escolher a calça e vou trazer para cá. Tá aqui a calça. E eu parei nessa tela porque quando... Tá aqui, ó. OBJ. Aula. Quando você clica em importar, ela vai vir em uma única malha aqui. Eu vou até fazer isso, ó. Importar. Tá vendo? Ela tá aqui. E olha aqui. Calça com fitas, dois, aula. Aí, pra mim fazer a abertura da UV assim... Ah, é tão complicadinho que eu tenho que fazer a marca de sim, tá vendo, ó? Eu vou ter que selecionar isso daqui, Ctrl E, marque sim, pra poder fazer toda a abertura onde eu quero, tá? Então, é um pouquinho complicado, tá vendo isso daqui? Nós vamos arrumar, ó. É um pouquinho complicado, então, eu vou mostrar pra você, vou vir aqui, New General, Don't Save, deleta o e vamos importar novamente ela, importar o bj. Quando eu clicar aqui num projeto que já está com polygroup separado lá do ZBrush, eu posso trazer ele aqui separado. No 280 em diante, acho que já tem essa opção. No 279 também tem essa opção em Geometria que fica aqui e tem uma opção de você separar por grupos, tá? A aí que você acha. Geometria, eu vou clicar aqui em Geometria e vai estar tá aqui, ó, Split, que significa separar. Separar por quê? Separar por objeto, vem um objeto só, como eu mostrei para você. Mas eu quero que separe por grupos da UV, igual que está lá no Zebranche aqueles grupos coloridinhos. Então eu vou selecionar o de baixo e tirar o de cima. Para que eu possa abrir a UV de um por um, ok? Quando eu faço isso, é bom, por quê? Já vieram falar para mim: ah, meu minha UV está torta. Ah, é, os vértices da minha UV abriu ruim, abriu feia, que não sei o quê. Quando você faz esse split aqui por grupos, é bom também, porque você tem um controle maior na hora da abertura da UV. Ela fica um pouco mais reta. Não abre tão torta como o Blender faz, entendeu? Importa o BJ. Vírgula, delta, do teclado ou ponto, dependendo de como tá o seu teclado. E você pode ver aqui, ó, na outline, todos os meus grupos separados. Se eu clicar no meu mesh, ó, a frente, atrás, tá vendo? A gente vai unir isso aqui, não se preocupe, vamos unir tudo. Aí, vamos supor que agora eu quero abrir esse mesh aqui. Eu vou abrir a janelinha da UV. vou Selecionar a parte da perna da frente, entrar em modo edição, já com ela toda selecionada, o unwrapping e pronto, ela abriu. Agora vou na parte de trás, tá? O unwrapping, já abriu novamente. Isso aqui eu vou G trazer um pouquinho mais para cá, para não ficar em cima da outra. Seleciono essa, seleciono essa parte de trás, botão direito, join. Entre em modo edição. M by distance. Não adianta dar join e não dá o by distance. Ou remove duplicados, que é no 279. Porque senão essa linha não vai se juntar com a linha. Entendeu? Essa linha aqui não vai se juntar com essa linha aqui. Vão ficar ainda duas partes separadas. Não mexe. Na, na outline vão ficar como uma. Mas aqui, ele vai detectar duplicados, um em cima do outro, mas não soldado. Então, toda vez que você der um join, você dá um remove dobles ou by distance com a letra M. Vamos fazer isso agora aqui na lateral. modo edição, a, o, wrapping wrap. Saiu esse círculo, por um seguinte, lá no, no, no zebrancho, a parte de cima estava com a mesma parte de baixo, com a mesma cor de... Grupos, entendeu de poligrupos. Então, eu vou entrar aqui em modo é, edição, uma transparência, letra B, com o scroll look eu vou tirar a seleção daqui, o um wrapping já está aberta, e só vou com a letra P, seleção, pronto, separei a seleção dessa parte de baixo, ok? Já abri aquela lá, vou vir aqui atrás, entrar em modo adição o um vou segurar esse aqui G para baixo, vou trazer aqui A selecionar aqui e G para baixo Saio do modo edição, vou selecionar os dois, botão direito, Join. Entre em modo adição, com tudo selecionado M by distance e ele já saiu 40 vértices Agora, com, um, deixa eu só tirar isso aqui, em um do outro. Com esse selecionado e mais frente e verso selecionado, botão direito, join, entro em tab, M by distance, 58 vértices deletado ok? Mas a minha UV está separada, tá vendo? Da frente e o verso. Agora, eu posso organizar o V clicando desse lado... R180. para ele ficar certinho com a outra aqui. Seleciono os dois. S. para poder caber tudo. Depois a gente pode aumentar, tá? Esse daqui é a mesma coisa. Vou ver qual é a frente e qual é atrás. R90. G. Eu vou deixar um embaixo do outro, esse. S, G, o movimento na área da UV é sempre G. Pronto. E você faz isso para todas as demais partes. Essa foi uma dica de quem está com problema com a UV no Zebrante, que me pediu como é que eu pego e levo para o blender para manter os grupos que eu separei no Zebrante que era do Marcos, então tá aí a dica, espero que você tenha gostado, treine e faça da sua maneira, monte a maneira de você trabalhar, não precisa seguir a minha maneira de trabalho, eu apenas estou mostrando como é o meu workflow e como você pode conhecer ferramentas novas e um jeito bacana de trabalhar. Lembrando que aqui o canal do YouTube é para iniciantes, eu sempre dou dicas para iniciantes, você que é um pouquinho mais avançado pode se sentir entediado por eu estar falando de um jeito diferente e por eu estar ensinando maneiras diferentes do que você trabalha ou do que outro criador trabalha. Infelizmente eu tenho que falar um pouquinho mais devagar, um pouquinho diferente e ensinar eles como é que eles podem dar o primeiro, é, primeiro passo na modelagem, mas obrigada a você que ficou até o final, obrigada a todos que comentam que curte e que tem um carinho especial pelo criando zero e eu vejo vocês na próxima dica até lá